Você sabia que alergia ao leite e intolerância à lactose não são a mesma coisa? É isso mesmo. Por mais que essas duas patologias sejam causadas por alimentos em comum, elas não são a mesma doença. A alergia ocorre quando o sistema imunológico reconhece alguma proteína presente no leite de vaca como um agente estranho que precisa ser combatido. E nesse processo, são provocadas reações no organismo, que resultam em urticária, coceira falta de ar e inflamação da mucosa intestinal. Já a intolerância à lactose, principal açúcar do leite, ocorre por um problema na enzima lactase, que hidroliza a lactose em glicose e galactose, que são absorvidas pela mucosa intestinal. Isso pode ocorrer porque o organismo não produz ou passa a produzir pouca enzima lactase. A lactose não hidrolisada não é absorvida e passa rapidamente para o colo, onde é utilizada como fonte de alimento por bactérias que vivem ali. Durante esse processo, as bactérias liberam gases que causam flatulência. Além disso, a presença da lactose e dos produtos gerados pelo metabolismo bacteriano aumentam a carga osmótica nesta região, o que promove uma maior absorção de água, aumenta o trânsito intestinal e resulta em diarreia. A alergia é considerada um problema muito mais grave que a intolerância, uma vez que, dependendo do nível da reação alérgica desencadeada, a pessoa pode até mesmo morrer. Por isso, pessoas alérgicas devem retirar completamente sua dieta ou procurar outras fontes animais de leite, já que cada um possui proteínas diferentes. Já na intolerância, os sintomas são bem mais leves e surgem algumas horas após a ingestão de qualquer tipo de leite de origem animal, visto que todos eles têm como base a lactose.